ao programa Práticas Integrativas Harmonizadoras em Saúde. Né? E nós vamos conversar com a pessoa que toca esse projeto no seu dia a dia, né? com a estudante de psicologia da URCS, a Anand Lina, que vai conversar com a gente aqui sobre meditação, sobre como é que funciona o projeto. Anand, muito boa tarde. Boa tarde, Vicente. Boa tarde, ouvintes. Para a gente começar, então, como é que surgiu a ideia desse projeto, desse curso? Como é que são, quais são os seus principais objetivos? Contar um pouquinho do histórico para a gente, por favor eu venho praticando as meditações ativas já faz um, há um bom tempo. E a ideia desse projeto, né, eu conversei com a professora Temes, que é professora da enfermagem, e ela trabalha com práticas integrativas e complementares em saúde. E a gente, na verdade, até se antecipou em dois anos, no sentido de que esse ano o Ministério da Saúde incluiu a meditação como uma das práticas na política nacional de práticas integrativas e complementares em saúde. E a gente já, dois anos atrás, estava pensando a meditação como uma proposta né, de inclusão nessas práticas. Então, ela é professora da enfermagem, eu sou aluna da psico, esse projeto ele é interdisciplinar, e a ideia da meditação foi, então, proporcionar para o público universitário e externo as meditações ativas, que é uma proposta diferente de meditação é uma grande conquista então né é, é, é, essa a colocação da meditação né, nessas práticas é uma grande conquista e, e parabéns para vocês conseguiram se antecipar isso né de uma forma muito interessante né Sim e é uma é uma prática mais bem diferenciada mesmo de meditação que se propõe a primeiro a executar atividades mais intensas fisicamente com respiração, com emissão de sons, para depois, sim, se entrar num estágio de relaxamento, de, de silêncio. Eu ia perguntar justamente isso, as diferenças entre a meditação contemplativa e a meditação ativa. Tem todo gente, esse pré-antes, então. A gente sempre usa as meditações contemplativas como uma forma né, comparativa para explicar as meditações ativas. Na verdade, a meditação é estar presente aqui, agora, né, com total atenção... E para se chegar a esse estado, existem vários métodos meditativos. A gente está mais. Hum, a gente conhece mais o, aquele tipo de meditação, de sentar, de ficar quieto, parado. A proposta das meditações ativas, que foi criada pelo Osho, é a gente exatamente usar muito o corpo, usar a respiração, é, se agitar, de certa forma, para poder atingir esse estado mental de silêncio. Porque a proposta das meditações ativas é exatamente para um tipo ocidental de vida, né? que a gente está sempre pensando, sempre com a cabeça cheia de emoção, sempre às vezes com tensão corporal. Então, a proposta da meditação ativa é exatamente aliviar essas tensões físicas, emocionais, mentais, para depois sim a gente conseguir deitar ou sentar e estar tá relaxado. É um desafio grande para nós ocidentais criar esse espaço de mente vazia, né? Exatamente. É muito complicado, né? E é incrível assim que eu, eu acho que as técnicas né das meditações ativas elas são revolucionárias assim no, to, no tocante ao contato com o próprio corpo e com a própria subjetividade porque nas primeiras experiências as pessoas já já relatam assim sensações né de uma abertura de uma espontaneidade maior, então as meditações elas trabalham muito com isso, assim, com a confiança em si mesmo, com mais vitalidade, aumenta muito a vitalidade, a autoexpressão. expressão e a meditação ativa também, ela pode se estender a outros territórios, assim, de, de trabalhos corporais, né, a gente recebe às vezes alunos do teatro, da dança, que vêm experimentar as meditações ativas como uma forma também de experimentação do próprio corpo. É, eu ia estar com uma curiosidade, na verdade, de muitos, muito tempo, assim, é, existem técnicas diferenciadas para a meditação ocidental e oriental? Porque são públicos totalmente diferentes e com culturas completamente diferentes também, né? É, existem muitas linhas de meditação diferentes, né? E, mas o, o que o Osho fala é que os orientais, eles estão mais, pela própria cultura, eles têm mais facilidade né, em acalmar o corpo, em sentar, em silenciar os pensamentos, que faz parte da cultura oriental. nós, com essa dificuldade, a gente precisa de um, né, de um dispositivo que nos auxilie a entrar nesse estado. Essa, esse curso, essas sessões, elas são... Uh, existe uma, a passagem de uma técnica para esse público ou ela é eminentemente prática? Como é que funciona a sistemática do, das sessões de meditação desse projeto? Uh, até por uma questão de tempo, né, do, do nosso... Que a gente disponibiliza o espaço... Uh, eu sempre busco trazer informações mais de, de caráter mesmo prático da meditação. No início eu sempre dou uma explicada sobre o que, que são as meditações ativas, né, quais são os objetivos delas, diferenças em relação às contemplativas, mas depois eu já foco na técnica meditativa que a gente vai fazer naquele dia, porque no total as meditações ativas tem em torno de 10, 11. Né? Então eu tento variar essas práticas à medida né, do andamento do projeto. É, o curso está no seu terceiro ano já, né? Terceiro começou ano. Começou em 2015, como é que foi essa evolução aí nesse período? Então, a gente começou em 2000, no final de 2015, na casa de estudante da URGS... Aconteciam na época três vezes por semana, depois em 2016 continuou na casa de estudante da URGS, só que acontecendo uma vez por semana, e agora a gente está no espaço da, do Instituto de Psicologia. E eu acho que teve muitas mudanças, assim, né, pelo... Está tendo muito mais procura este ano, não sei se é por ter mudado o espaço, ou está sendo mais divulgado, e... Mas eu acredito até na, na variabilidade das meditações. Antes, por exemplo, eu dava só um, uma das meditações ativas, né? Que é a Kundalini. Agora eu estou variando. Então, tem um desenvolvimento dentro né, do próprio trabalho, assim, que vem conduzindo algumas mudanças que eu tenho visto como um progresso, assim. tá, Está ficando mais maduro o projeto, digamos assim. O público, ele varia muito ou ele é cativo? Como é que... É, é, uma Como coisa é que, que eu tenho reparado é que mais mulheres têm procurado, né, uh, São a maioria são alunos alunas da URGS, alunos e alunas da URGS, poucos professores, acho que uma só professora foi até hoje fazer meditação, poucos funcionários também servidores, algumas pessoas de fora que vêm né, pelos contatos pela universidade, mas a maioria são mulheres mesmo. E até eu gostaria que os homens viessem mais né, praticar meditação, porque não, não existe, não tem nada de separação, assim, de gênero, né, no, em relação às meditações, qualquer um pode fazer. Falar um pouco sobre os benefícios da meditação, né, numa cidade como Porto Alegre é uma rotina uhum. extremamente pesada e, e, e até para quem conhece ali o entorno da Ramiro Barcelos, é uma rua extremamente movimentada uhum. também, né? Não parece um espaço, muitas vezes a uma primeira vista propício para um, um, uhum. um exercício tão profundo quanto a meditação. Qual é que é a... pro público quiser comparecer, né? E tem interesse nesse assunto quais são os, entre, são vários né? mas os principais benefícios assim, que tu enxerga que a meditação pode ter na rotina de uma pessoa que mora numa cidade tão grande tão estressante, num trânsito tão complicado enfim, com inseguranças enfim, como Porto Alegre é, uma das coisas que o Oxo fala, que foi quem o criador né, das meditações ativas é que exatamente o desafio é a gente entrar num, num estado meditativo dentro do caos, né no meio que a gente tá então acho que as meditações ativas elas são feitas sim para quem vive na cidade, exatamente para a gente tentar buscar esse sentido mais né, de contato com a gente mesmo de sensibilidade em relação ao que a gente está sentindo no corpo nas emoções, em relação aos outros também ao lugar que a gente ocupa e, e no caso as meditações ativas elas servem, como tinha, acho tinha mencionado anteriormente, como um dispositivo mais energia Vital da gente sentir mais disposição mais um, com mais habilidade de alta expressão da gente conseguir verbalizar mais o que a gente deseja o que a gente quer sabe uh, diminui muita ansiedade também diminui né, estados depressivos porque como a gente está trabalhando com, com o corpo a gente tá mexendo com vários hormônios do prazer né com endorfinas e e o próprio dinamismo e a movimentação da meditação também não deixa de ser um exercício físico, né, e respiratório, aeróbico. Eu ia perguntar, uh, e é uma dúvida também quando eu comecei a precisar a respeito do projeto, como é que a psicologia se relaciona com a meditação, mas na verdade, né, os benefícios são da meditação em vários aspectos uhum. psicológicos, enfim, da pessoa, são muito grandes mesmo, né? Sim, são, e a meditação, ela entra meio como, ela atravessa a psicologia, né, ou a psicologia atravessa a meditação, porque, claro, quanto mais conhecimento a gente tiver de fisiologia, de estados mentais subjetivos, isso vai dialogar muito com, com a prática da meditação, com a, com a própria procura das pessoas, né, com relação a essa atividade... Então, esse meu olhar para assim, ele está sempre atravessando né, o, o próprio projeto. Assim. E como é que está a receptividade, a receptividade do público em relação ao projeto? Qual é, qual é o retorno que vocês hum. têm tido? A gente, uma coisa que eu tenho vontade de fazer ainda no futuro é conseguir juntar um grupo regular, no sentido de pessoas que vão né, com certa frequência no projeto e, e que o interesse e que a gente possa criar um, um grupo mais profundo de meditação ativa. Não sei se isso vai ser viável ainda, mas o retorno tem sido muito bom, tem muitas pessoas que repetem que continuam né indo nas meditações eu vejo que tem muito também a questão da curiosidade pessoas que vão uma primeira vez duas para ver como é que é né e depois acabam não retornando mas eu sempre tive uma boa receptividade assim. o projeto começou no dia 10 de abril né esse Sim. ano como é que funciona essa a, a, a rotina do projeto os dias ele, da semana enfim ele está acontecendo toda segunda-feira das com dois encontros independentes, um às 17 horas e outro às 18h30. Né? Então, a pessoa pode escolher um desses horários, se inscrever, ou se ela quiser também conhecer, praticar duas meditações no mesmo dia, também é possível, não tem nenhuma contraindicação. Ela pode participar às 17h e às 18h30. E está acontecendo na sala 310 do Instituto de Psicologia, e, e é isso e o público quiser chegar, como é que faz? como é que faz para algum tipo de inscrição? sim, a inscrição eu estou solicitando que as pessoas me enviem via WhatsApp que foi divulgado né, na, na divulgação do, do curso ou pelo evento no Facebook, que eu crio a cada semana um evento na rede social e a partir dali as pessoas me confirmam o telefone para contato qual é? É 9 3709 uh, E para a gente encerrar, uh, tem que levar alguma coisa no dia? Como é que funciona? Porque existe, existe uma estrutura lá que, que, que, é, que é oferecida também, mas como, o que, que a pessoa tem que levar no dia para poder participar? É, no momento, como a gente está fazendo no Instituto de Psicologia, é uma sala de aula, então né, o projeto ele ele tem essas adaptações, assim, né, então a gente precisa afastar as classes, enfim, a gente não dispõe de colchonetes, então é sempre solicitado que o participante, de acordo né, com, enfim, com a necessidade, leve alguma canga ou esteira de yoga para esses estágios em que a gente senta e deita no chão. Se ele não se importar em, né, em deitar no chão, sentar no chão, então não é necessário. Mas é só isso. Além de que uh, é aconselhado que esteja de estômago vazio, porque como tem muita atividade física, isso pode atrapalhar. É, essa era uma curiosidade que eu tinha, porque que uhum. sempre quando a gente tem algum tipo de sessão de meditação, você recomenda a pessoa ir de estômago vazio. A atividade, ela é... É, ela é... na meditação ativa, uma das razões é porque tem atividade física, e a outra razão é também porque quando a gente vai meditar... A gente quer estar de uma forma mais leve, né? Então, com o estômago cheio, o próprio sangue mesmo vai estar todo concentrado no sistema digestivo. Isso não vai ajudar a gente a relaxar tão bem. Tá certo. A Angelina, estudante de psicologia da URCS, né, e trabalhando no projeto, já desde 2015, no projeto Meditação na Universidade, Meditações Ativas, que é vinculado ao programa Práticas Integrativas Harmonizadoras em Saúde. Muito obrigado pela participação na Extensão em Foco, parabéns pelo trabalho e sucesso. Obrigada, Vicente. Vamos agora às notícias da Extensão. Estão abertas até o dia 12 de maio as inscrições para o curso de extensão urgs -MUN. O objetivo é auxiliar os estudantes a compreender o mundo das simulações do modelo das Nações Unidas, inserindo-os nesse meio de aprendizado e debate. As atividades ocorrem no Salão Nobre da Faculdade de Direito da URGS entre os dias 13 de maio e 8 de julho. A confirmação de vaga ocorre mediante pagamento de R$ 75,00 para alunos da URGS e R$ 80,00 para alunos de outras universidades. Três projetos de extensão da URGS foram selecionados para apresentarem seus trabalhos no 14º Congresso Latino-Americano de Extensão Universitária. O evento ocorrerá em Managua, na Nicarágua, entre os dias 5 e 9 de junho. Os projetos selecionados são Programa de Extensão Universitária Lomba do Pinheiro, Memória, Informação e Cidadania, coordenado por Heráclito Pereira, Brincar e Filosofar com Crianças da Comunidade Orfanotrófio, de Adriana bos Kish e Janice da Silva Pacheco, e Da América Latina à Ásia e Europa, a Internacionalização da Extensão e o Grupo de Danças Tradicionais Gaúchas, Cheurcs, de Maria Luísa Oliveira da Cunha. O programa de extensão universitária Quem Quer Brincar, da Faculdade de Educação da URGS, promove o curso O Brincar Heurístico na Educação Infantil, entre os dias 25 de maio e 22 de junho. Serão realizados quatro encontros, sempre às quintas-feiras, das 7 às 10 da noite, na sala 605 da Faced, no Campo Centro. O evento é gratuito e se destina a professores de educação infantil e estudantes de pedagogia. As inscrições podem ser feitas pelo e-mail brincarheuristico@gmail.com e informações pelo telefone 33083432 3432 ou pelo e-mail quemquerbrincar.urgs.br. Extensão em Foco tem produção de Mayra Miguel, apresentação de Vicente Fonseca e técnica de Luiz Fogasse. Voltamos na semana que vem.